Do outro lado gosta de dragões e essas criaturas mágicas com poder de fogo, então você vai curtir o vídeo de hoje. Confere aí! E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Otávio Zé e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma caixinha porta-joias com um formato de olhos de dragão e escamas muito maneiras. Dragões sempre tiveram uma importância muito grande na minha vida. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu tinha um amigo imaginário o dragão que me protegia de todas as coisas negativas do mundo. Há um tempo atrás, eu decidi fazer uma caixinha com um formato de dragão para poder guardar as minhas joias, as bijuterias que eu mais uso e eu gosto, num ambiente seguro, onde as pessoas não ficassem tocando e enchendo elas de energia pesada e blá blá blá blá. Sendo assim, eu decidi criar uma caixinha com um formato de dragão colocando a intenção de que aquela caixinha vai proteger as minhas joias de todas as coisas negativas possíveis. E deu certo! Quer aprender como fazer essa caixa super maneira? Então confere o vídeo! Você vai precisar de uma caixa de madeira, Durapox, tintas coloridas, pincéis e base para unha incolor. O Drepox tem duas massas. Para que ele seque e fique durinho, você vai precisar misturar as duas. Eu escolhi o Drepox porque ele seca mais rápido que o biscuit e eu sou uma pessoa muito apressada. No caso da Durepox, faça um oval na tampa da caixa, onde vai ser o olho do nosso dragão. Corte uma tira de Durepox e coloque na parte de cima do oval. Isso vai ser a pálpebra dos olhos do dragão. Retire o excesso das laterais com uma espátulazinha e repita o processo na parte de baixo. Vá fazendo bolinhas e grudando elas aleatoriamente pela caixa preenchendo ela por inteiro. Essas serão as escamas do dragão. Depois, com tudo seco, pinte a base dela inteira de vermelho. Suja a caixa depois com tinta preta para aumentar a profundidade das escamas. prata por toda a caixa para deixar essas escamas ainda mais realistas. parte interna dos olhos do dragão de branco e depois use sua criatividade para deixá-lo incrivelmente assustador como olhos de dragão Depois, quando os olhos já estiverem secos, passe a base em color para deixá-los muito mais realistas e brilhantes. E é isso aí! Pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos, porque provavelmente eles vão gostar também Se você gostou, provavelmente eles vão gostar E se inscreva no canal se você não é inscrito para você poder ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no Leite Com Biscoito não se esqueçam também de curtir a fanpage do canal, me seguir no Instagram e me seguir no Twitter. Bom, se você fizer essa caixinha super maneira, não esquece de me mandar fotos, eu vou adorar ver o trabalho de vocês. É isso aí, até a próxima e falou! Você aí do outro lado tem cabelos vermelhos como o meu e gostaria de manter a cor sem ter muito trabalho? Então esse é o vídeo certo pra você. Confere aí!